Tem gente que vem acompanhada, outros estão buscando companhia. Esse é o caso desses garotos, Felipe encontrará alguém? Uma paixão? Tá, eu sou assim, eu acredito na paixão, sou adolescente. Amanheceu e eu de novo aqui com você Vem cá fazer com que eu não te esqueça nunca lá uma mesa para três pessoas, por favor. Mais feliz na minha vida. sempre sonhei. Uma cerveja, por favor. Vá, meu, ela vem. A minha também. Vai ser a segunda vez que vou dançar com ela. Ai, ah, o Felipe vai ficar só olhando. Quero ver vocês dançar. Pelo jeito, nossos gatinhos vieram. Eu sei que o semana passada. Ele veio, tô louca pra dançar com ele, mas ele é muito tímido. É hoje que eu conquisto esse broto. Vamos dançar? Sim, eu adoraria. Vai lá, chama ele. Frente era fazer alguma coisa, alguma oi tudo bom? Vamos dançar diferente Ser conhecido sendo eu mesmo Ser alguém mais importante Pra levar a minha vida Minha vida adiante Naru na naná